Essa balbúrdia! Ah, é. <risos> Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Balbúrdia, o podcast do Gabinete 24 da Câmara Legislativa do DF. Meu nome é Gisele Chaves e tenho o prazer de apresentar o episódio de hoje, que vai tratar de um tema que está tomando conta do debate nacional, os cortes anunciados pelo governo federal às universidades brasileiras. E para bater um papo sobre esse assunto, temos aqui hoje a presença do deputado distrital Fábio Félix, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Olá, Gita. Aqui hoje para inaugurar a nossa balbúrdia. E de membros da equipe do Gabinete 24: a Lina Vilela, que é assistente social. Oi, tudo bom? A Natália Stanzioni, que é produtora cultural. Salve, salve! E o Gabriel Elias, que é cientista político e também coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. E aí, pessoal? Começando então com o deputado Fábio Félix, qual é a avaliação de vocês sobre a medida anunciada pelo governo Bolsonaro? Olha, eu fiquei assim muito chocado com a medida e com as falas do ministro da Educação. Acho assim muito problemático. Primeiro que, do ponto de vista da legalidade, a fala dele é absolutamente arbitrária, né? Muito ilegal assim. Ele ele ataca a educação brasileira sem levar em consideração os princípios da administração pública, especialmente a impessoalidade, ataca a autonomia universitária e ataca a liberdade de expressão, né? o pensamento crítico, a universidade é espaço onde o pensamento crítico, plural, diverso, floresce. né? Então, quando ele faz isso, ele quer cercear esse pensamento no campo da Universidade Brasileira. E o ataque à UNB é um ataque que não é, toca só a gente da esquerda, mas toca toda a sociedade, porque a UNB é um patrimônio do Distrito Federal. A UNB é a nossa universidade, eu sou estudante da UNB até hoje, aqui no Gabinete 24, muita gente é estudante da Universidade de Brasília ou foi estudante da Universidade de Brasília. Lá eu formei minha militância, minha história e eu trabalhei muito esses dias pra gente comprometer muitos parlamentares do DF figuras políticas importantes instituições pra defender a nossa universidade, que é a UNB. Mas pra mim fica evidente que é um governo que quer atacar de conjunto a educação pública brasileira e o um ensino superior é, Eu vejo com um pouco de desespero mesmo, assim é, acho que essa é a palavra, porque um desmonte na educação é um desmonte na sociedade é, de uma de uma forma abrangente Como o Fábio falou, o NB é um símbolo da, de Brasília E é um polo de elaboração de conceitos, ideias Livre pensamento Então eu acho que esse ataque às universidades Não só ao UNB, mas à universidade como um todo Ela mostra uma intenção Ou um projeto político né, Do atual presidente Ou do, do próprio ministro da educação também De acabar com essa liberdade de pensamento O que é Gravíssimo, né? Então, essa ideia de, de que ah, existe balbúrdia ou existe reuniões políticas, etc. sendo que um dos significados, né, da balbúrdia é a própria desordem barulhenta, tumulto, né? É, e isso faz parte da universidade também, né? Então, um dos episódios marcantes que a gente tem aqui, que nós quatro participamos, foi da ocupação da reitoria em 2008 e, e eu acredito que nessa ocupação, por exemplo, teve certa balbúrdia. Por quê? Porque teve o desordem, teve tumulto e ainda assim foi um espaço extremamente importante para as conquistas que temos hoje na UNB. A gente estava ali manifestando e atuando contra a corrupção. Na época era o reitor Timothy Mulholland, né? ele tinha algumas denúncias e os alunos se articularam e lutaram contra isso e acabamos que conseguimos, de fato, derrubar esse reitor. Então, aquele espaço né, de desordem barulhenta também é um espaço que a gente conseguiu se formar politicamente. Né? Então, a gente se formou politicamente e isso reflete o que somos hoje. Gabriel, você acha que os estudantes estão preparados para resistir, para se mobilizarem? Como é que é a sua perspectiva em relação a isso? É... Eu acho que a gente tem, sim, condições de resistir, não só os estudantes, mas toda a sociedade. né? É importante lembrar que o que o governo está querendo combater aqui, que é a ciência, que é a universidade, que é a educação, tudo isso não interessa só aos estudantes, só aos cientistas, só aos professores. A educação e a ciência, o conhecimento é um bem público. Toda a sociedade é beneficiada pelo conhecimento. Toda a sociedade é beneficiada pela ciência. Os avanços científicos são de interesse de toda a sociedade, não é só dos cientistas. Então, é, a gente quer, sim, envolver todos os estudantes, todos os professores, a comunidade científica, mas também a sociedade de forma geral. Eu acho que esse pode ser um importante momento para enfrentar esse projeto político do governo Bolsonaro, que é de é, jogar o caos é a balbúrdia na, na, na, na forma de governar. Isso é interessante, a Alina falou sobre o conceito de balbúrdia e de fato tem um, um, uma, um significado de desordem barulhenta, tumulto, que pode ter um lado positivo, mas ao mesmo tempo tem um lado bem negativo, que é de situação confusa, de trapalhada, complicação, que embora a universidade, as universidades tenham sido acusadas disso, é muito representativa do que é o governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro ele, é, tem um projeto político por trás, mas a aparência dele é de caos como forma de governo. É de confusão, é de atrapalhada, é de complicação. É uma balbúrdia esse governo, que na verdade está acusando as universidades de balbúrdia. Então, é, eu acho que esse ataque às universidades, esse ataque à educação é, é importante para a gente enfrentar o projeto do governo bolsonaro para a sociedade que é um projeto ruim muitas vezes a gente vê essa balbúrdia do governo e fica nessa dificuldade de, nossa mas como será que isso chega aqui né como será que a gente que esses ataques vão chegar aqui né e ele vai chegando assim de forma é, lenta e e por vários espaços né assim esse ataque à educação aqui no df a gente já tinha passado pela militarização a gente percebeu que existia um confronto desse governo com a educação depois é, em voga sempre essa questão da escola sem partido, que também é um ataque à educação. E aqui no DF a gente agora materializou com essa fala do ministro é, totalmente... Descomprometida com a pauta Da educação, que é onde ele né? é ministro né? Muitas vezes a gente fica pensando Qual será o papel de um ministro Porque se ele está ali para defender a educação Pública e ele mesmo vai para a imprensa E coloca o espaço acadêmico Como um espaço de balbúrdia É porque acho que ele precisa Fazer uma grande jornada de visitar as universidades Saber o que está sendo produzido Nas universidades, né? o que, que a gente tem Feito nesses espaços A universidade, acho que existe um grande Desafio eterno da universidade cidade, que ela dialogar com a cidade e apresentar soluções ali reais, né? Então eu acho que... Oh dialogando aí com a fala do Gabriel, esse talvez seja um espaço que a gente tenha assim, dos estudantes conseguirem entender que os ataques acontecem um pouco mais direto, né? A gente tá falando de cortes de bolsas, projetos de pesquisa, a gente tem na UNB, por exemplo, Laboratório de Biologia, sempre tem uma produção extremamente grande. Cortando as bolsas, você não vai ter pessoas para estarem ali mantendo pesquisas que às vezes você desenvolve durante 15, 20, 30 anos. Então, quando um ministro vem... A público colocar que está cortando 30% do orçamento por desordem, acho que ele tem que ver que tipo de desordem é essa, né? A desordem é falta de professor? A desordem é falta de estrutura? né O que, que ele está chamando disso? Porque ele coloca ali numa questão de ranqueamento da educação e a UNB mesmo a gente teve essa semana, né? Em atividades por ali, dialogando, entendendo a realidade é uma das universidades que mais produz... Então ele tá trabalhando isso com base em quê, né? Então às vezes parece que ele joga uma bomba é, Fala qualquer besteira E aí depois ele recua Só que agora talvez ele tenha entrado num ponto difícil Porque ele mobiliza os estudantes De uma forma que há tempos A gente não conseguiu uma pauta Que de, de fato trouxesse amplamente Né, Fábio? Essa defesa Da democracia, da liberdade de cátedra na, na UNB E de certa forma às vezes parece quase que uma birra né? Então primeiro ele fala Não, você essas, essas faculdades aqui UF, BNB, UF. Aí alguém fala não, não, isso aqui não pode não. Ele fala ah, é, não pode? Então eu vou tirar 30% de todas no próximo semestre. Não é? O que é isso? Qual é a justificativa? né E é uma justificativa que se tem. Ah, porque a elaboração é, dentro das humanas, ou a elaboração desempenho da, de, dessas universidades tem caído. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Não, e até os dados são um pouco mentirosos, né? Que ele fala que vai cortar das universidades federais pra valorizar e fortalecer a alfabetização, né? o ensino básico, e a, a, eu ouvi esses dias o podcast da, da Folha E um especialista trazia um dado De que a, o que ele falava Que cada um estudante universitário Você alfabetizava 10 crianças É um dado mentiroso, inclusive Então é um governo tão desqualificado Que não traz os dados, né? Por isso que é legal a gente estar tá lançando hoje O nosso podcast Balbúrdia Porque eu acho que vai ser o um espaço Para a gente comentar todas as balbúrdias Do governo Bolsonaro, do governo ibanês Que essa Muito é uma bom. delas, né? São muitas A Mas falta de conhecimento A também, é isso, fazer nossa própria barbúrdia aqui, que é um pouco essa, isso que a Alina falou também, né? Organizar, como é que a gente se organiza para responder a tantas, a tantos ataques, né? E esse é um ataque simbólico à educação brasileira, à pluralidade ideológica, à diversidade humana, né? As várias vozes que a universidade pode produzir. E além disso, a UNB é um lugar que eu acho muito legal da Universidade de Brasília, é que é um lugar de produção de conhecimento científico de altíssimo nível. Então tem laboratórios interessantíssimos. Eu tive a oportunidade de conhecer já, por exemplo, o laboratório de micropaleontologia da universidade, na geologia, que é um laboratório de produção do conhecimento científico de alto nível, um laboratório que visita e faz muitas visitas internacionais, que tem uma produção acadêmica muito grande, e às vezes falta investimento, falta manutenção, né, no, nos todos os equipamentos que eles precisam, mas mesmo assim é um laboratório que produz muito conhecimento para a cidade, para o país, né, então é uma universidade de ponta. Então, assim, quando ele ataca, e aí o mais interessante é que quando ele ataca a universidade, dizendo que vai cortar esses 30%, ele não, ele não ataca folha de pagamento, ele não ataca ele ataca muito pouco as ciências humanas é quem ele diz que é mais ideológico e ele ataca muito mais as áreas tecnológicas porque vai faltar dinheiro para manutenção dos laboratórios, vai faltar dinheiro para um monte de coisa que é essencial bolsa PIBIC, então, bolsa PIBIC de pesquisa então ele ataca as áreas que ele que, em tese para esse governo são menos ideológicas dada tamanha burrice que esse governo tem, é um corte direcionado contra a universidade pública que ataca a construção de uma universidade que consegue construir um projeto científico de extensão para o país né? eu acho que também esse é um viés interessante para a gente poder entender o significado da fala do ministro. E é uma tentativa de silenciar a universidade que tem essas consequências que eles obviamente não calcularam e eu acho também que quando ele chega com essa pressão forte para a UNB, UF e UFBA, ele consegue também dar o tom desse governo. Né? Essas três universidades são universidades que historicamente constroem a resistência. A UF, hoje, os militantes, os professores, servidores e estudantes, hoje enfrentam é, o combate direto ali com o governo Bolsonaro. Né? A família Bolsonaro está no Rio de Janeiro. A UF sempre foi um espaço de articulação e que apresenta por muitas vezes respostas e ajudam na organização. A UF, a Bahia agora teve, é, durante o segundo turno das eleições, um papel importantíssimo também de resistência da esquerda, de construção de alternativa. Então, quando ele ataca a UFBA, ele também ataca um polo de negritude, de resistência cultural. E quando ele vem para a UNB, ele mais uma vez, né, primeiro o espaço histórico aqui da UNB, do ladinho do Congresso, estamos né? a 5 quilômetros do Congresso com a UNB, um poder de articulação e de força para a inserção na pauta nacional muito forte. Então ele escolhe, né, apesar de hoje o recuo ser um avanço, né, quando ele fala, não, vou cortar agora para todo mundo, ele cita três importantes universidades que participam na construção da construção de análise de conjuntura, que conseguem é, colocar isso aí como um ataque direto do governo Bolsonaro à universidade. Né? O que está por trás desse recuo? que agora ele vem com uma nova estratégia de linkar o corte para todas as universidades à aprovação da reforma da Previdência. Vocês acham que essa era uma estratégia desde o início, anunciar o corte para tensionar a aprovação da reforma? É, co como eu disse, o governo tem o caos como método de governo. E na pauta da reforma da Previdência isso não é diferente. O governo Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele depende da reforma da Previdência, porque foi um dos pontos cruciais da aliança que levou esse grupo ao poder, ele não quer se comprometer tanto com a reforma da Previdência, porque é um governo é, com algumas características populistas e é, a aprovação de uma reforma como a reforma da Previdência é, acaba abalando a, a imagem do presidente que em um governo populista precisa de uma imagem forte junto à população. E Então, essas sinalizações a respeito da reforma reforma da Previdência sempre são muito truncadas, é, e no caso aqui eles falam sempre da é, falta de recurso público como argumento para aprovar a reforma da Previdência, mas ao mesmo tempo não jogam peso para aprovar a reforma da Previdência e colocam, é, querem colocar a sociedade em contradição, falando que uma querem recurso, né? é uma chantagem, mas ao mesmo tempo muito pouco efetiva, porque, é, de fato, o próprio governo não, não quer se comprometer. Fábio, você liderou uma mobilização que reuniu diversos partidos em defesa da Universidade de Brasília. Conta pra gente como foi a articulação pra construção desse documento. Então, acho que essa carta foi uma ideia um pouco, até conversando com o Gabriel no dia pela manhã, todo mundo, a gente tinha um sentimento de que a gente precisava construir uma mobilização mais ampla. Porque nós, que estamos aqui nessa mesa e as esquerdas em geral, já defendemos as universidades públicas, mas a gente sabe que parte grande da direita também defende a universidade, não é necessariamente contra a universidade, tem críticas ao modelo da universidade, tem divergências óbvias né, em relação ao modelo, mas não defendem corte de recursos, sabem da importância né, uma direita, digamos assim, um pouco mais consciente, que tem algum entranha, entranhamento na universidade, etc defende a universidade pública tanto é que o DC da UNB hoje é liderado por um grupo da direita, já foi liderado em outros momentos, né a direita tem vazão já, já geriu a universidade, já teve na reitoria, né, dizem até que o ex-reitor da UNB foi cogitado para ser ministro da educação do governo Bolsonaro, então ele era reitor de uma universidade pública, né, então assim, a gente pensou, vamos construir um movimento mais amplo de defesa da UNB, porque a UNB não é patrimônio da esquerda, pelo contrário, ela é patrimônio do Brasil e do DF, né, um patrimônio construído por Anísio, por Darcy Ribeiro, então a gente teve essa ideia de construir uma campanha mais de solidariedade do que de defesa de princípios da universidade, então acho que isso ajudou a movimentar amplos setores, Deputado federais de outros partidos, como PRB, PP, né? E também deputados distritais de várias siglas, né? De PSDB, PP, Podemos. Que nós chamamos, olha, assina aqui um documento, uma carta que defende a universidade da nossa cidade. E contra a, o discurso arbitrário do, do, do ministro da Educação. Então, acho que isso mobilizou essa rede de solidariedade que vai, além dos parlamentares, também toda a sociedade civil. Eu acho que essa é uma linha que eu acho que a gente tem que adotar para muitas pautas. Isolar essa extrema direita que não sabe dialogar, que não sabe gerir, né, pra gente conversar com os segmentos mais amplos da sociedade. E além dessa carta, desse documento que vocês construíram, como que tá a articulação entre os parlamentares, quais vão ser os próximos passos? É, eu acho que agora vem uma série de atividades. A gente esteve no dia 2 na construção do ato no, da UNB, no restaurante universitário, e logo na sequência uma reunião de articulação, justamente para pensar esse calendário, né? Porque a gente acha que não é um dia que a gente tem que estar tá defendendo a universidade. Por exemplo, vários professores e professoras escreveram suas aulas públicas já falaram, não, quero estar no meio do gramado, debatendo, mostrando um pouco do que a gente produz aqui. Então, no meio dessa, dessa dificuldade que o governo coloca, a gente a, acaba abrindo um espaço muito importante para a articulação dos movimentos das universidades, né? Os sindicatos professores, sindicatos ser, dos servidores e o movimento estudantil. Então, a gente já teve aí nessa agenda duas atividades, uma é no dia 7, que é terça-feira, dia 7 de maio, e a outra é no dia 15, e a ideia é que no dia 7 seja um abraço na biblioteca da UNB, um pouco da defesa da liberdade de carta, da liberdade de produção científica e no dia 15 já é uma construção nacional, que está sendo chamada, né? E tanto a UF UFBA, que foram citadas no corte do ministro, mas que nacionalmente várias outras universidades vão estar se mobilizando em defesa da universidade pública. E eu acho que muito na linha do que o Fábio coloca aqui naquele instrumento da carta, né? que a ideia é que a gente consiga construir uma defesa que seja mais plural, que seja mais democrática, abrangendo vários campos de produção na, na universidade. Professores né? que às vezes não estão... num contra o governo Bolsonaro, né, mas que fazem sim uma defesa do campo democrático, defesa de uma universidade pública gratuita e que esteja ali garantida sem ameaça de, de corte né, ou de qualquer tipo de pressão para aprovar ou não a reforma da Previdência. Primeiro, eu convidar os parlamentares e as parlamentares, eu quero fazer isso na segunda-feira, para que eles possam ir com a gente na terça-feira na universidade para esse abraço, terça-feira, dia 7 de maio, para fazer um abraço né, à biblioteca da universidade, um abraço simbólico que é um abraço de solidariedade ao UNB e de reforço à importância dessa universidade para o Brasil e para o DF. E depois uma visita à reitoria para a gente avaliar como é que os diversos parlamentares do Distrito Federal podem colaborar com a defesa da Universidade de Brasília conversando diretamente com sua administração. Esse para nós é um passo importante. Isso anda lado a lado com a mobilização da comunidade universitária e da sociedade civil do DF que se solidariza e defende a Universidade de Brasília. Mas eu acho que é importante a gente continuar conversando com todos os parlamentares e instituições que querem se solidarizar e defender a UNB. Então, dia 7 de maio, terça-feira, a gente vai ter essa agenda, meio-dia, na biblioteca da UNB. Depois nós vamos uma hora para a reitoria da universidade com um grupo de parlamentares, inclusive trazendo pessoas como a Margarida Salomão, que é a, é a coordenadora, a presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas na Câmara Federal e outros dirigentes. A ideia é convidar o, o presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal também. E eu quero convidar os parlamentares aqui da Câmara Legislativa do DF para essa conversa com a reitora com a administração da Universidade de Brasília. É uma iniciativa importante, o pessoal entrou na justiça contra essa decisão do Ministério da Educação, especialmente antes do ministro se retratar e fazer o corte direto a todas as universidades ficou caracterizado um tipo de perseguição ideológica que é o que o, é um dos projetos do governo e é importante a gente reagir como sociedade buscando todas as instâncias institucionais, inclusive o judiciário, para isso porque de fato é um projeto que está representado nas diversas esferas. A gente está acompanhando aqui no Distrito Federal, inclusive pela Comissão de Direitos Humanos, temos recebido muitas denúncias de violações de direitos humanos nas escolas militarizadas. Temos recebidos também muitas denúncias de professores que estão sendo acuados, de professores que estão sendo restringidos na sua atuação como é, professores em sua cátedra, né? inclusive uma das, in das iniciativas que a comissão deve fazer próximamente é uma audiência pública sobre a liberdade de cátedra. Enfim, a educação está sob ataque. E a gente precisa reagir defendendo a educação, defendendo o conhecimento público, defendendo a ciência, porque, como eu disse, é um bem público, é um bem de todos nós. A gente precisa defender os educadores, defender as universidades, defender as nossas escolas, para que é, esse projeto obscurantista e anticientificista não é, prospere. Gente, eu acho muito legal, né, assim, a primeira realização do nosso podcast. Fico feliz que o nosso gabinete esteja se mobilizando, né, o Gabinete 24, para essa realização. Eu tava lembrando aqui também que uma das razões que motivou e irritou, né, deve ter irritado o presidente da República, né, porque ele não consegue lidar bem com a diferença foi a ida do Bolo. A Universidade de Brasília, uma ida lotada do Boulos, depois uma ida lotada do Haddad. Exatamente. Que foram dois competidores é difícil, dele nas né? eleições e que criticam ele duramente, porque ainda vivemos num país democrático, apesar da tentativa deles de destruir nossa democracia, né? Lembrando que o próprio Bolsonaro foi escurraçado da Universidade Mackenzie em São Paulo. É então isso. talvez é, essa, esse ataque às universidades também venha daí. O ódio que ele tem, né? A, a, a, a qualquer hostilidade, né? Não, não consegue respeitar a oposição e é oposição democrática. Então, eu acho que é muito legal a gente poder ter esse espaço para poder comentar um pouco a política do Brasil e do DF e entrar numa plataforma nova para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que a gente está discutindo e está pensando também aqui na CLDF. Pessoal, por hoje é isso. Não esquece de seguir o Fábio em todas as redes sociais. É sempre FabioFelixDF, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E até a próxima, Balbúrdia. Uhul. Até, uhul! Muito <risos> <mais>. <risos>